Olá, meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou falar sobre investimentos para os filhos. Afinal, vale a pena começar hoje a aplicar para a faculdade deles? A questão é a seguinte. Os investimentos eles existem para multiplicar o nosso dinheiro ao longo do tempo. E pensando nos filhos, nós teremos aí vários gastos com eles no futuro e um pode ser a faculdade. Então, por que não começar agora a poupar e a investir esse dinheiro mês a mês? Hein? Eu vou fazer uma simulação para você ver como é que vale a pena começar a investir. Para realizar esse objetivo no futuro, mas antes eu preciso te dizer que é possível sim aqui no BTG Pactual você abrir uma conta para o seu filho menor de idade e já fazer as aplicações no CPF dele. Primeiro você deve abrir a sua conta aqui no BTG, o link está na descrição do vídeo e você não paga nada para abertura de conta. Segundo, depois de aberta a sua conta você envia um e-mail para cadastro@btgpactual Ponto .com e solicita a abertura da conta do menor de idade. Se você quiser, eu até faço um vídeo aqui na prática investindo pela conta da minha filha Antonella para mostrar como funciona. Escreve aqui nos comentários sim, se você quiser que eu volte com um novo vídeo de investimentos na prática. Agora vamos para a simulação. Vamos supor que você vai investir 100 reais todos os meses durante 15 anos a uma taxa de juros de 1% ao mês. No final desse período você vai ter tirado do seu bolso 18 mil reais e recebido somente dos juros quase 32 mil reais totalizando aí quase 50 mil reais. Agora se você decidiu investir 200 reais todos os meses durante 15 anos a uma taxa de juros de 1% ao mês no final do período você terá tirado do seu bolso 36 mil reais e recebido somente de juros quase 64 mil reais totalizando aí quase 100 mil reais uma baita ajuda dos juros compostos para financiar a faculdade do seu filho não é mesmo? É importante lembrar que anualmente os seus aportes eles devem ser sim corrigidos pela inflação para que o seu dinheiro ele não perca o poder de compra ao longo dos anos. Por exemplo se no ano anterior o IPCA que é o índice oficial que mede a inflação aqui no nosso país ele foi de 10% e o seu aporte era de 100 reais Logo nesse ano o valor deve ser 10% maior. Então seu aporte deve ser de 110 reais. Okay? Uma outra observação é que existem diversas possibilidades de investimentos. Porém pensando no futuro do seu filho e assumindo que o dinheiro será utilizado em no mínimo 5 anos, opções de renda variável são sim bem interessantes porque podem trazer um retorno maior do capital investido. Agora, caso você vá utilizar esse dinheiro em menos de 5 anos, então as melhores alternativas estão na renda fixa. Contando aqui a minha experiência com a minha filha Antonella, quando ela tinha apenas 14 dias de nascida, como eu já tinha tirado a certidão de nascimento dela com o CPF, o que eu fiz? Eu fui abrir a conta de investimentos para ela aqui no BTG Pactual. Já fiz o primeiro investimento também. Todo mês eu estou no Home Broker do BTG comprando ações pensando em realizar objetivos futuros para ela. E por que ações afinal? Qual estratégia eu adotei? Como eu vou utilizar esse dinheiro somente daqui uns bons anos, pelo menos uns 15 anos para frente? Isso significa que eu tenho bastante tempo para aproveitar a renda variável. Logo, o que eu fiz? Eu decidi optar por empresas de pequeno a médio porte da nossa bolsa de valores, para que no futuro eu ganhe com a valorização desses ativos para realizar esses objetivos que eu tenho para ela. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Bons investimentos. Tchau, tchau.